Olá, hoje vamos falar sobre um tema que interessa a muitos aqui, economia criativa. Você provavelmente já se perguntou, conhece alguma coisa, já ouviu falar sobre o termo e suas origens. Muita gente acha que começou na Inglaterra, mas saiba você que a origem da economia criativa se dá na Austrália em 1994, quando o Departamento de Artes e Comunicação daquele país lança um documento chamado Nação Criativa, Política Cultural para o Bem Comum, em outubro de 1994. Já em 1998, no governo de Tony Blair, no Reino Unido, juntamente com a Rainha Elizabeth, o Departamento de Cultura, Mídia e Esportes, lança em 1998 o documento Indústrias Criativas, Mapeamento... Este documento lista 13 áreas da economia criativa, a saber, publicidade, arquitetura, jogos eletrônicos, mercado de artes e antiguidades, música, artes cênicas, editoração, software, televisão, design, artesanato e games. Curioso, muito curioso, né? É, o que acontece é que o que esses elementos carregam em comum é o fato de terem a sua origem na criatividade individual, habilidade e talento e com potencial de criação de riqueza através da geração de propriedade intelectual. É importante notar que a propriedade intelectual foi amplamente... Importante notar que o carro vai passar. Importante notar que a propriedade intelectual foi amplamente utilizada como fator primordial na economia criativa. Era muito importante, naquele momento, que a propriedade privada fosse estabelecida sobre o conteúdo do pensamento das pessoas. O conceito de propriedade intelectual, ou seja, o valor de uma ideia que pode ser protegida por direitos autorais, patentes, marcas registradas, ou mesmo outros mecanismos legais e regulatórios que impeçam que ela seja copiada ou transformada em vantagem comercial sem a permissão da pessoa cuja ideia foi originada. Isto foi central para qualquer compreensão da economia criativa naquele momento. O termo cunhado pelo governo de Tony Blair abarca produtores de conteúdo. Vídeo, música, festival, design, obra de arte, muitas coisas. Enquanto os londrinos inundavam o país, e o PIB, o termo cunhado pelo governo de Tony Blair, abarcava os produtores culturais e criativos. Isso inundava o PIB britânico de libras esterlinas e o país de empregos. Esses trabalhadores intelectuais não são nenhuma novidade no liberalismo. Diversos conceitos abarcaram esses profissionais. Você tem os produsumers, o consumerismo, os... como chama mesmo? Novos bárbaros, bobos, agentes livres e lanças, novos independentes, cibertariado, netocracia multitude e muitos outros termos. Para um estudo muito completo, acompanhe o livro de Richard Barbrook, A Classe do Novo, que explora os termos, desde 1700 até os dias de hoje. Importante notar que no Reino Unido a economia criativa é um mercado de mais de 100 bilhões de libras. Isso é um valor de mais de 11 milhões de libras produzidas por hora, né? Já pensaram nisso? De 2010 a 2020, eles cresceram em mais que 60% a participação da economia criativa no Produto Interno Bruto do Reino. São 3 milhões de empregos. Um em cada 11 empregos do Reino Unido está na economia criativa. Só em 2017 foram adicionados mais de 80 mil novos postos de trabalho. Atualmente, já são mais de 1 milhão e quinhentos mil trabalhadores, que somados ao mercado informal no entorno gera um total de mais de dois milhões de trabalhadores em torno da economia criativa em toda a ilha. Para se ter uma ideia, a economia criativa representa 27 bilhões de libras da exportação do Reino Unido. Isso é 11% de tudo que é exportado em serviços daquele país e isso é uma ilha do tamanho do Reino Unido. Ao mesmo tempo é fato que dentro do parlamento britânico a economia criativa é tida como fundamental e extremamente necessária como fonte de crescimento para os anos que virão e acima de tudo é o principal fator para se ter em mente quando falamos de educação e habilidades profissionais.